Esse aqui, o 037, Grupo B. Nossa, tem uma galera que tá louca pra morrer. Uh, Vai, perecer. É... Não, detalhe, esse cara escolheu... <risos> Aí ele mesmo respondeu. A explicação pra todos é uma só. Falta de amor na vida. Olha a seleção desse cara. O usuário dele chama Asamiata, né? mas enfim. Ele, na Europa escolheu um <risos> Um Lanche 037 Grupo B Na Ásia, 240Z A lá com uma nozeta Que é aquele lá, o 240Z Biturbo Lá do One Midnight Que é o carro que tava sempre tentando matar o dono E um Viper na, na América Então imagina essa garagem tipo, ah, Qual carro morreu? E deixa eu esconder